Bom dia, sejam bem-vindos à CEO Conference Brasil 2023. Eu sou João Sá, eu sou diretor executivo do BTG Pactual, Head de Venture Capital pelo time de capital privado e serei o moderador desse primeiro painel da Techroom. Gostaria de, de chamar o palco e, e convidar aos, aos nossos convidados aqui, primeiro a Carola Combi, principal e diretora de Community da Valor Capital, Pedro Melzer, Sócio fundador da IGA Ventures e Rodrigo Borges, cofundador e sócio diretor da Domo Venture Capital. Vamos falar de por que investir em venture capital no Brasil e agora. Eu acho que essa é uma, uma boa forma de começar, né? Vou começar pela Carol. É, Carol, acho que como que você vem convencendo né, investidores a, a continuar investindo em venture capital no né, momento de, de maior baixa no setor, o né, um momento onde o é, o custo de oportunidade é mais alto. Né? Como que você vem educando esses investidores é, em relação a ciclos, em relação a visão de longo prazo? Como que a Valor Capital vem é, é, fazendo isso, né? educando investidores em relação à classe de ativo nesse momento de maior baixa? Boa. Primeiro, eu queria, queria agradecer o convite e estar com o Pedro com o Borges aqui. É, então, acho que a coisa mais importante que a gente tem que lembrar é que Venture Capital é um ativo de longo prazo. Então, a gente não pode se apegar a momentos de ciclos curtos. Então, o nosso grande objetivo, quando a gente acorda todo dia, a gente precisa estar olhando qual que é a próxima tendência de tecnologia, quais são as grandes mudanças que estão acontecendo no mundo. Porque é aí onde a gente vai conseguir ter uma visão mais macro, mais de longo prazo e encontrar as oportunidades de investimento. Então, essa é a nossa grande missão. E isso que acho que a gente sempre precisa lembrar. Eu não posso acordar todo dia e ficar olhando se o juros vai cair, isso vai subir, tarararara. claro, isso vai impactar o meu dia a dia, isso vai impactar o portfólio. Mas essa não é a grande missão. Então, essa é a mensagem que a gente passa para os nossos LPs e educa eles em relação a isso. E a gente tem que lembrar também que VC ainda é novo no Brasil. Então, a gente tem os primeiros ventajos dos fundos que estão aparecendo os grandes retornos. Então, eu, essa é a educação que a gente faz muito com, com os nossos LPs, mostrar, dar essa tranquilidade, que ainda é uma classe nova de ativos no Brasil, mas esses fundos que entraram lá em 12, 13, tiveram bons retornos e isso é um entregável. Então, é sempre mostrar esse retorno já realizado e que é um ativo de longo prazo e tem que se lembrar em relação a isso. Não, bacana. Pedro, como que você... Você vem fazendo isso na IGA, agora de casa nova. Como que você vem educando também investidores? E qual que é a importância desse desse trabalho de educação, de, de visão de longo prazo, quando, quando, quando oferecendo né, essa classe de ativo para investidores? Perfeito. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, João, pelo convite. Obrigado aos colegas de painel, Carol e, e Borges, e muito feliz de estar participando do CEO Conference. Eu acho que é uh, importante a gente uh, te lembrar da dimensão do, da nossa região, né? E não estou falando só de Brasil, estou falando de América Latina como um todo. A gente tem uma, uma região com uma, uma escala incrível. A gente, quando junta aí os países da América Latina, a gente pode estar falando perto de meio bilhão de pessoas. E, e eu acho que o nível de ineficiência que a gente ainda encontra, sob qualquer ângulo que a gente olha, falta de produtividade, uh, os problemas uh, estruturais das diferentes indústrias uh, do, dessa região, uh, o venture capital tem uma, uma um papel muito importante, o papel de encontrar modelos de negócios que vão endereçar essas ineficiências, e eu acho que isso é, um, é algo que veio para ficar. Eu acho que existe um... um um humor do investidor local uh, voltado para uma, uma, uma renda fixa, para uma classe de ativos de menor risco, que está entregando uma rentabilidade, isso é normal nos ciclos que a gente vê, mas concordando com a Carol, a visão aqui é de longo prazo. Se a gente está investindo em empresas, que, empresas pequenas, seja no estágio C seja no estágio A, que é o estágio que a IGA Ventures foca, que é liderar uma série A, ainda é uma empresa com muito espaço para crescimento e, de certa forma, descolada da, do macro. Então, essas empresas que têm esse propósito de gerar ganhos de eficiência em diferentes setores da economia, ainda muito pequenas, elas tendem a ter um grande espaço de crescimento e isso compensar no tempo qualquer pico de taxas de juros que a gente está vivendo no momento bacana Rodrigo você já está nesse no setor há bastante tempo né acho que você a gente conversou é, antes do painel e você comentou comigo né pois já tive em alguns ciclos é, parecidos né então conta um pouco para gente o que que esse ciclo tem de diferente dos demais né ou se tem muita semelhança e o que, que a sua experiência traz pode de de conforto ou de mensagem para o investidor para o empreendedor para quem olha para essa classe de ativo de como né, enfrentar esse esse ciclo de, de maior baixa perfeito obrigado também aqui pela presença abriu espaço né para a gente falar de venture capital que é sempre importante acho que grande parte do nosso tempo é captando explicando o que que é venture capital né e, e talvez seja legal comentar pessoal que não é da indústria a, a indústria é muito mais colaborativa do que competitiva né a gente compartilha muitos deals Busca ah, ter uma oportunidade muito boa, vamos fazer essa startup dar certo, co-invest, né? realmente porque é muito pequeno e muito novo. Você né? é, estava comentando que é, é, eu estou empreendendo desde 98, então passei pela bolha de 2000, é, entre ali 2005, 2006, começou a voltar um pouco o mercado de internet, daí 2008, né? de novo, teve... <risos> uma recessão, 2016 aqui no Brasil, tudo, então, é, é, a, é, essa recessão, acho que, acho que tem algumas diferenças, porque, ela primeiro aconteceu uma coisa completamente nova, que foi a Covid, né? que nenhum mercado, nenhuma indústria estava preparado para isso, né? então ela veio pós-Covid, e que teve um, uma questão de ajuste de juros e injeção de capital, e, e, realmente, ah, os múltiplos, né, os valores de empresas de tecnologia, dado até por causa da Covid, subiram muito. Então, o que a gente vê é um pouco de uma normalização de preço. Né? É, tem um, um desafio que, no mundo de VC, ele ficou meio, talvez, desalinhado, porque é um, é um pouco desse, dessa escadinha do stage of Investment do Venture Capital, né? A gente investe num estágio CID, talvez a gente seja a casa aqui que investe mais cedo nas startups. Depois a Valor, depois a IGA, e, e vai subindo essa escadinha até chegar lá num pré-IPO e o IPO mesmo das empresas. Como o preço da bolsa caiu, o pessoal do pré-IPO parou de fazer pré-IPO, e o Série C, D, parou de investir, e a escadinha deu uma desalinhada nesse momento. Né? É, então, assim... Tem uma questão de recessão, que depois a gente pode entrar até, se aprofundar um pouco mais, que me, passadas as recessões que eu já passei, me preocupa menos no impacto das startups, que é uma startup anticíclica, tal, tem umas vantagens competitivas, sabe, é, é, correr aí uma recessão, mas tem esse desalinhamento aí na cadeia de investimento para os empreendedores. Então, acho que esse talvez seja, enquanto não realinhar, esse talvez seja um dos maiores desafios para o empreendedor, para as startups. Mas você entende que é, houve um, um ajuste para uma normalidade ou, é, de fato, é algo passageiro que tende a voltar para os níveis anteriores em termos de valuation, múltiplos? É, é um ajuste né, para um nível normal? Né? Como que vocês entendem isso? Vou começar pelo, pelo Rodrigo, que estava comentando sobre esse tema. Perfeito. É, assim, a níveis anteriores, você fala 2020 ou 2019, né? Porque eu acho que um, o normal, é o que estava em 2019 já estava bem puxado, né? Mas o que aconteceu em 2020 foi realmente essa precificação muito alta. Então, até puxada pela Bolsa. E acho que tem duas coisas, né? É, quem estava comentando até antes aqui, foi puxada pela Bolsa e atração de capital não de Venture Capital. Então, em 2020, a maior parte do capital que investiu em startups não eram de Venture Capital, eram Family Offices, Cross Funds, Head Funds. Para tipo, um Head Fund, ah, vou colocar 10, 20 milhões? A conta não muda muito no bolo todo dele. Para um Venture Capital, faz muita diferença. É o dobro do valuation, o dobro do dinheiro que você está colocando naquele investimento. Mas acho que é legal todo não comentar um pouco disso. Sim, sem dúvida. É, Pedro, você acha que é uma volta à normalidade, é um ajuste? Eu eu acho que agora sim a gente pode entrar em patamares uh, patamares sustentáveis. E eu, eu gostaria se me permitir, João, dar um pouquinho um passo para trás para contextualizar um pouquinho por que isso, né? Acho que o Borges comentou um pouquinho, mas de forma uh, bem objetiva o que aconteceu foi o mercado de venture capital nos Estados Unidos, em outras regiões, muito competitivo. E no Brasil, nós começamos a, a ver casos, casos de empresas, uh, na, a, a, talvez a primeira do setor aí foi a Busca a pé, que o Rodrigo foi um dos fundadores, que a gente tem muito orgulho de, de ter tido. Mas, Mas a gente começou, começou a ver p... muitos casos no Brasil. Né? Casos de empresas como o iFood, casos de empresas como o Nubank, empresas que começaram a chamar a atenção do investidor global. E nós começamos a atrair muito desses investidores. Investidor uh, de venture capital, later stage, olhando para a região, investidor de private equity olhando para a região, investidores de classe de ativos adjacentes olhando para venture capital na região. E isso, de fato, trouxe uma certa uh, poluição no mercado. Por quê? Porque esses investidores com, com, necessitam fazer cheques muito relevantes, cheques muito agressivos e os empreendedores, vendo essa situação, não queriam perder a oportunidade de captar esses recursos. Então, começa uma artificialidade muito perigosa. Por quê? Porque os investidores uh, precisam botar um cheque mínimo, logo, eles não querem diluir tanto o empreendedor, por consequência, o valuation fica muito, uh, muito agressivo. Enquanto o mercado está super quente, e as empresas que estão apreciando, estão sendo procuradas, estão uh, uh, recebendo valuations cada vez mais agressivos, a roda gira, e alguns stakeholders neste interim até podem vender, conseguir uma, uma oportunidade de saída e realizar um bom retorno. Mas se você parar para pensar que essas empresas, o capital que elas precisariam para crescer é muito inferior do que elas captaram, Começa uma agenda, e por isso que eu acho que o foco tem que sair um pouquinho só do valuation, mas entender a dinâmica que deixou o mercado de certa forma irracional. Porque começa uma dinâmica dentro dos ambientes de conselho, em que para justificar aquele volume de capital importante, começa uma agenda de crescimento desenfreada, começa uma agenda de uh, ampliação de produtos Vamos, vamos internacionalizar antes do tempo, vamos contratar mais gente do que precisa. E isso gera uma, uma, uma agressividade de crescimento imposta nas empresas que traz um risco adicional muito grande. Então, o que a gente vê, estava vendo nos últimos tempos agora, eram valuations muito altos com uma agenda muito perigosa das empresas. Porque não adianta você pegar uma criança e dar muito mais comida do que ela precisa comer e achar que ela vai crescer mais rápido. Ela não vai crescer mais rápido, ela pode ter um problema de saúde se você der comida demais para ela. E foi o que aconteceu aqui no mercado. Nós começamos a ver empresas com uma agenda muito frenética e tendo vários problemas de crescimento. Quando o mercado começa a receber alguma, alguns, alguns yellow and red flags de empresas que não estão entregando no mercado de ações começam, empresas públicas começam a, a, a ter uma certa, uma certa depreciada, todos os investidores começam a olhar para, para as empresas que eles investiram e falam, opa, acho que eu paguei caro demais, acho que a agenda que eu influenciei nessa empresa é uma agenda perigosa. E o que está acontecendo agora, o que é? São as empresas indo atrás do capital necessário para o seu crescimento, logo com valuations adequados, então, eu acredito que agora sim nós estamos entrando num momento, num vintage, onde nós vamos ter empresas mais sustentáveis, com a chance de dar certo muito maior do que a gente estava vivendo nos últimos, nos últimos anos. Sem dúvida, acho que esse ponto, é, a gente teve dois anos, né, principalmente de pandemia, onde a captação na indústria foi o que, o que foi nos cinco anos anteriores. Né? Então, acho que acumulou um dry powder relevante tava até conversando isso com a, com a Carol também antes do painel e eu acho que existe um esse dry powder ainda está disponível né então é, que de certa forma traz uma um conforto né para os para founders para empreendedores que estão é, ainda nas suas empreitadas é, mas traz ainda eu fico me perguntando né será que já chegou a hora das boas oportunidades de formação do melhor vintage da história ou de um grande vintage em função de uma condição melhor de investimento? Ou esse dry powder ainda precisa ser consumido para a gente entrar numa escassez maior de recurso e aí sim a gente começar a ver boas, é, boas oportunidades? E aí, Carol, comenta um pouco sobre isso. É, e, e aí, olhando para Acho que a, a Valor tem, tem algo interessante que olha para quase todos os estágios, né? Então, pô, esse efeito tende a ser diferente, né? Num estágio mais early stage, um estágio mais late stage, eu vejo se a gente no BTG olha muito para o late stage, é, o Boost Lab também é um veículo que olha para o early stage, mas a gente tem um, um, a gente vê esse efeito muito grande no late stage, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, é, olhando sobre os diferentes estágios das startups. Boa. É, só deixa eu trazer um ponto que eu acho que é muito importante. Antes da gente entrar nessa discussão, que é em relação à evolução do mercado, que ela é crítica para a situação do Brasil agora de VC, que é talento. Acho que lá atrás, quando a gente estava em em 2012, 13 a gente não tinha um talento com experiência de fazer empresas em hypergrowth, de fazer empresas de expansão internacional de tech. A gente não tinha essa escola. E agora a gente tem. E com esse talento muito mais capacitado, não é que a gente só vai ter mais empreendedores e melhores, empreendedores mais experientes, mais empreendedores, fundadores e o C-level, management e por aí vai, capaz de passar por esse por essa onda que a gente está passando agora. Então, na hora que a gente está no board pede, pede, olha, você precisa crescer dentro do seu valuation. Isso vai acontecer. Mas agora não é a base de, de qualquer crescimento. Agora você tem que focar muito mais em eficiência, no seu company design, como você vai reestruturar a companhia. E a gente tem talento que já passou por isso e sabe passar por essa mudança também. Então, muitos não, mas muitos já passaram. Então, eu acho que isso dá uma tranquilidade também, de certa forma, muito grande quando você traz esses desafios. Porque agora a gente não está olhando quando a gente... Por exemplo, na... como você falou, né? na Valor, a gente tem todos os states, de pre-seed até Series C, que a gente faz no primeiro cheque. quando a gente... E a gente quando conversa com o pessoal de Growth, que é nosso time é dedicado exclusivamente para os fundos de Growth que a gente tem, que faz Series B para cima, a conversa mudou. Bastante. Então, antes os papos, há uns dois anos atrás, eram: e aí? Como que a gente vai fazer para crescer? Quais as novas é, avenidas de, de novas linhas de receita, produtos, dispensão internacional e tudo mais? Agora é: hum, beleza, como que a gente vai diminuir o peso do SGN em relação à receita? Como que a gente vai trazer mais eficiência? Por quê? Porque agora as métricas, quando a gente está olhando, é: ah, qual que é o, nome de, o número de funcionários em relação ao ARR dessa companhia? com onde estão as margens, e não o crescimento e top-line. Então, indo para esse ponto que você falou do multi stage, ter esse conhecimento de dentro de casa é muito bom, porque a gente tem esse peso e esse feeling, esse, essa mão no Series B, Series C, a gente tem companhias pre-IPO, e a gente também investe no pre-seed. Então, você trazer esse conhecimento e como que esse mercado está sentindo para o começo da cadeia é crítico. E falando sobre o dry powder, acho que aqui é muito importante porque você precisa ter muito esse feeling e esse essa comunicação muito com os fundos gringos também, não só os fundos brasileiros, porque a gente tem fundos gringos super renomados que estão sentados em dry powder de mais de 7 bilhões de dólar e tem vários e esse fundo, esses fundos nos últimos dois anos não investiram, eles seguraram. A gente tem um delay de reação do mercado brasileiro em relação ao americano ao devaluation e eles vão precisar começar a deploy, mas agora tá todo mundo waiting and see para ser para ver, oh, beleza Agora que teve esse ajuste de valuation, todo mundo vai ter que crescer, trazer eficiência para o mercado, quais vão ser as melhores companhias para a gente conseguir investir? Então, esse ano está todo mundo sentado, reativando o deal flow, reativando as startups que a gente já conhece, isso é across the board, acredito todo mundo aqui está fazendo isso, quais estão entregando as melhores métricas para ir quando o dry powder desses fundos gringos também voltarem até essa ativação, os investimentos, porque eles precisam investir, você tem uma necessidade de deployment, e os brasileiros também, a onda volta. Mas, acho que só para tá isso no que você comentou, de como que a gente vê isso no valor, então, Series B, C para frente, Growth, você sente mais essa contração, não tem como, porque é exatamente o que o Boris falou, você está mais perto do Pre-IPO, e quando você vai para o Pre-Seed, ainda você tem uma, um uma área de criatividade, um ar para você crescer, para você tomar risco, e ainda mu muitas incertezas que não, não tem como você falar ah, esse múltiplo, aquele múltiplo. Você daqui quatro anos não dá. É um veículo que você está investindo de dez anos num, numa empresa muito muito pequenininha que ainda você precisa confiar no time. Então aqui o valuation você não vê um ajuste tão grande em relação aos seus businesses. Legal, Pedro, você já tem visto? A gente vê que a gente viu, né? Que em 2020, 2021 as boas companhias é, ou muitas companhias aumentaram grandes montantes de capital, né? E, e boa parte delas conseguiram conseguiu é, é, gerenciar bem esses recursos de forma que é, estenderam bastante o runway e têm conseguido é, preservar esse capital até hoje. É, eu imagino que essas companhias devem vir a mercado é, em breve. né? Como é que você tem visto isso na IGA? Né? Já tem chegado essas companhias que pô, preservaram capital por algum tempo, mas chegaram uma hora que tiveram que encarar o mercado? É, e quando elas estão vindo encarar o mercado? né? É, como é que você tem comparado o que você tinha de oportunidade lá atrás com o que você está tendo de oportunidade hoje? Os termos já são outros? Já tem conseguido entrar em situações melhores, estruturas mais criativas? Eu acho, quando eu olho com com, com otimismo o momento para, para para Venture Capital, é muito em função é, de, dessa nova dinâmica como um todo. E eu acho que, da mesma forma que é, os, os conselhos hoje têm uma agenda mais pragmática voltada à eficiência, na linha que a Carol descreveu aqui, eu acho que os empreendedores também eles estão com uma cabeça um pouco mais racional e menos eufórica. Tá? Então, uh, eu... não é que eu estou vendo muitas empresas que a uh, caixa acabou estão desesperadas e precisam de um capital a qualquer, a qualquer valuation e, e a conversa fica fácil porque ou eles morrem ou eles pegam. Não é isso. E não é essa agenda da IGA também. Uh, eu acho que o que existe é um, é um, é um amadurecimento forçado. Então, a, a, o que a gente está vendo hoje é um empreendedor que tem outros atributos que ele busca quando ele vai conversar com o um investidor. Eu acho que tempos atrás o empreendedor estava valorizando muito valuation e velocidade de resposta. E agora o que ele está buscando é essa casa, ela tem dry powder, ela tem uma robustez para me acompanhar se eu performar nos múltiplos estágios? Sim ou não? Importante isso, porque não é que tem hoje qualquer investidor, por mais que tenha dry powder no mercado, e eu concordo com a Carol e concordo com você, João, eu acho que os grandes investidores eles estão olhando os desafios dos seus portfólios de 2020 e 2021, que pagaram muito caro. E devem estar com problemas sérios. Então, eu acho que, por mais que eles tenham condições de deploy e muito capital disponível, ainda vão segurar, segurar bastante tempo. Então, o empreendedor ele está buscando. Este investidor ele tem condições de me acompanhar na minha jornada. E a segundo atributo é como ele me ajuda a construir uma empresa sustentável. Não é mais as referências de uh, ah, como é que eu cresço 3, 3, 2, 2. 3 vezes, três vezes, no primeiro, no segundo, dois Não é mais... é, é assim, como é que a minha empresa vira uma empresa... Uh, uh, que ela vai eventualmente queimar, mas queimar a caixa com controle, queimar a caixa com clareza dos motivos que está queimando e o que está sendo testado. É a qualidade do cash burn. Uma qualidade do cash burn, eventualmente ela ter uma clareza. E aí eu acho, já trazendo um pouco para o perfil da EGAI, eu tenho certeza que vários dos meus colegas pensam de forma parecida. Mas a IGA nunca foi um momentum investor que investiu numa empresa que acredita que é uma tendência, que tem comparable e que, dependente dos economics, com muito dinheiro ela ganha uma escala e com isso nós vamos flipar e ganhar muito dinheiro. Nunca. Nossa cabeça sempre foi, de uma, de uma visão mais fundamentalista, olhar a real saúde dos economics de cada empresa que a gente investe. E eu acho que esta conversa hoje, mais do que nunca, ela está muito aderente, ela está muito ela faz muito sentido, é o que o empreendedor está buscando, ele quer ser criticado, mas você acredita que nessa escala, então, o meu business ele é saudável ou ele não é saudável? E são essas oportunidades que a gente está vendo e, logicamente, num valuation muito mais racional. Nesse mês de janeiro, a IGA vai anunciar um investimento num, num, num Series Seed e estamos terminando a diligência num Series B, num cheque de 12 milhões de dólares, numa empresa espetacular, que está falando de crescimento sustentável. E, então, nós estamos realmente animados com o momento e acho que o mercado inteiro vai se beneficiar com esse amadurecimento forçado que eu descrevi. Legal. Boris, me conta uma coisa. Você que foi empreendedor, depois veio para o outro lado da mesa. Né? É... Como que, no momento de maior baixa, é o custo de oportunidade do empreendedor de deixar uma carreira ou deixar, uma né, um, eventualmente, uma posição executiva para empreender, né? É, a gente via, principalmente em 2021, que vários executivos, né, de, de grandes companhias, é, saíam, né, e dessas das suas carreiras, ou largavam as suas carreiras, investiam em uma, uma carreira, uma trajetória empreendedora e captavam muito rápido, né? O que fazia com que o risco daquela empreitada fosse naturalmente muito baixo, né? É, como que você isso tende a ter um impacto? na qualidade do, do empreendedor para frente ou é algo que, que pode que, que não não te preocupa né como que você enxerga isso é, o, o, o empreendedor vários me perguntam né vale a pena empreender e tá olhando a, a pergunta aqui né que é venture investir em venture capital no Brasil e agora para mim são três perguntas né então assim é vale a pena empreender agora talvez acho que esse seja o ponto que você tá colocando é, é, é, como a Carol colocou, é um negócio de muito longo prazo. Acho que o, o, um bom empreendedor e o mau empreendedor, eles têm uma coisa em comum, que é tomar risco. Né? Você vai largar tudo. A primeira pergunta que eu faço para os empreendedores, aquele, é o, o nosso estágio é muito mais olho no olho, entender a cabeça do empreendedor e ver se ele está preparado para essa jornada, do, do que fazer conta, porque às vezes não tem tanto número, não tem tanta substância a empresa. Mas assim... É Por que você está empreendendo agora? Por que você largou tudo? Às vezes você largou sua carreira, é, deixou de trabalhar em banco, uma consultoria, uma boa carreira, para estar tá empreendendo agora entendendo essa cabeça dele. Então, se bom empreendedor e um mau empreendedor, estão tomando risco. Né? Acontece que o mau empreendedor, ele talvez queira flipar a empresa dele. Tipo, olhando a história da internet, são, você conta na mão os casos de empreendedores que fliparam a empresa, né? captaram muito dinheiro, cresceram e venderam. Às vezes nem captaram, cresceram e venderam, mas tipo Instagram, WhatsApp, é, e não eram no Brasil. Né? Então, eu acho que esse é um, é um, é um ponto importante colocar. É, então, se, se ele está com essa cabeça, eu estou com um produto muito bom, eu tenho uma ideia boa, é um mercado onde esse novo modelo de negócio, essa tecnologia, vão agregar muito valor, eu estou resolvendo uma dor clara, né? então, assim se esse produto deixar de existir, algumas pessoas vão sentir falta né, desse produto, é outro ponto que a gente olha muito, então ele tem esse valor, o ganho é disruptivo. Então, aí o ganho vai ser muito grande. Tem uma, uma parte, talvez o livro de cabeceira do empreendedor devia ser o do Ben Horowitz, do A16Z, que é o Hard Things About Hard Things. É, é fantástico, eu li o livro e falava, eu vivi cada uma dessas etapas aqui. E ele fala lá, você está fazendo um produto 10 vezes melhor do que o mercado está servindo, tá sendo servido hoje? Então, você, você tem uma cabeça de longo prazo, você vai usar um modelo de negócio inovador com tecnologia inovadora. O mercado, o que a gente vê, às vezes, ou se é o first mover, ou ele está muito concentrado em grandes players que não estão preparados para essa disrupção. Ele vai ter um negócio muito grande lá na frente. Então, vale a pena empreender. E uma empresa com esses fundamentos, eu acho que qualquer uma das casas aqui e do mercado querem financiar esse empreendedor, né? querem financiar esse empreendedor, pensar no, no longo prazo. O fundo que a gente faz é 10, 12 anos, então a gente sabe que demora para maturar a empresa, ela não vai, não vai dar um monte de sucrilhos para a criança e ela vai crescer, anabolizar, é né? muito difícil. Então, a gente tem essa cabeça, tem a cabeça do, do, dos estágios de investimento. Né? Então, a gente está investindo agora, a gente já está falando com eles, falando, ó, quem que vai financiar o próximo estágio? Né? Nossa grande preocupação. Até, às vezes, mais do que qual que vai ser a saída. A saída é super importante, né? mas quem que vai financiar? Então, acho que se o empreendedor vem com bastante fundamento, entende a indústria, entende que existe oportunidade, é, geralmente, às vezes, ele traz um track record né, da do, do indústria que ele está, que vai dar um diferencial para ele. É, tanto entendendo a indústria, quanto de experiência, como a Carol falou, porque você vem já mais experiente. Eu empreendi, eu era estagiário, fui empreender, era muito mais um sonho do que <risos> um, um plano. Né? A gente saiu tudo da faculdade lá. Mas ele traz experiência, ajuda muito. Ajuda muito nesse crescimento dele, nessa... E, e, no final, é esse retorno que vai dar para o fundo e para ele. Né? Ele é o maior beneficiário desse retorno. Ele, geralmente, é o, é o maior acionista individual. Ele é um investidor é. também. Né? Então, no final, se o risco retorno da indústria, da classe do ativo, não for positivo, você não vai ter bons empreendedores. Se você não tiver bons empreendedores, você não tem bons casos de investimento. Né? Claro, você tem visto uma mudança de perfil de investidor, na verdade, de empreendedor, é, nas companhias que você tem, você tem olhado mais early stage? Acho que a principal diferença que a gente vê é, acho que agora é, é muito a experiência do founder. Agora, quando você olha no early stage, você tem founders que já empreenderam mais de uma vez. A gente está fazendo um seed agora que foi muito foi muito gostoso até fazer o um investimento, porque era um, um founder que já estava no board. Aí ele vendeu a companhia falou assim, cara, acho que agora a gente já tem uma tese bacana, vamos empreender. Então, isso realmente acontece e é muito bom. Por que, que é? porque eu falei gostoso? Porque você já conhece a cabeça do founder, você já sabe onde estão as fraquezas, você já sabe onde ele evoluiu, não evoluiu, você já sabe o onde você precisa dar aquele push a mais ou menos. Então, isso é aqui, acho que todas as casas já veem isso muito, de você ter esse second time founder, third, fourth e por aí vai. Então, eu acho que isso é uma mudança que a gente vê. Mas tem um, um ponto que eu acho muito, muito bacana que acontece agora no mercado, que, adicionando um pouco com o que o Borges falou, é que agora a gente vê founders também que viram vários failures. Vários founders que foram captar uns dois anos atrás, três anos atrás, que estavam ali tipo sabe empolgados, value gente super alto, vou flipar, Aí você fala, é, mas você não entregou na operação, você não conseguiu crescer dentro do seu valuation, que você prometeu, que você achou que era fácil você crescer. Por quê? Porque tinha muita liquidez no mercado, tinha muito investimento, você conseguia né, ir pulando de estágio a estágio com uma velocidade mais rápida e sem focar realmente tanto nos fundamentos. Então você vê founders, muitos não indo empreender. E eu acho que é até bom esse perfil de founder não empreender, que é aquele founder mais aventureiro, que estava muito mais de olho nessa pedalada de um, um, um stage para outro stage. Então, acho que isso foi um, um impacto que teve no mercado que você vê. E outra coisa é que a gente também vê founders muitas vezes super sólidos, mas pela, pelo cenário agora dos fundos não estarem focando o capital que eles têm em novas companhias, mas sim no portfólio, eles estão mais na retaguarda. Eles estão falando, bem, eu tenho caixa, eu tenho runway, deixa eu continuar focar na operação, quando eu tiver as melhores métricas possíveis, eu consigo segurar, quando o mercado tiver uma leitura melhor, aí eu vou para o mercado. Então, isso é, um, é um outro, uma outra coisa que a gente está olhando muito no deal flow, que aconteceu essa mudança. Então, isso, isso é saudável, de certa forma. Mas é interessante, porque para a gente é um desafio. Porque a gente tem que caçar mais. Assim, não, não é que tá tão simples. Você tem que ir lá, achar, acompanhar e tarará. É bacana. E você, Pedro, como é que você tem visto a mudança no perfil de, de founders entrando né, na, na companhia? Você diz entrando na. É, começando, né? Quando você pega as, as companhias mais early stage, é, você tem visto o perfil dos, dos founders mudando? Sim. Eu, eu acho que. Uh quando a gente estava vivendo, vivenciando aí uh, essa euforia que a gente já comentou, acaba atraindo uh, muitos, se por um lado atrai muitos investidores, que a gente fala turistas, oportunistas, que não necessariamente têm uma uh, alta convicção na classe de ativos, mas querem participar, querem uh, uh, de forma mais uh, pontual, Uh, também a gente atraiu muitos empreendedores oportunistas. De repente, uh, começam os cases. Ah, eu sou VP de um grande banco aqui. Mas, pô, um cara do meu lado aqui que era, tá lá é founder de uma empresa que já recebeu 100 milhões de reais, que o equity dele... Aí já começa a fazer conta de quanto é que vai valer o equity dele, porque o equity já vai valer 10 milhões de dólares. Começa uma... uma de novo, elementos artificiais atraem... Atra, uh, muitos stakeholders, que não são os stakeholders que vão construir uh, essa classe de ativos no longo prazo. O que a gente está vendo agora é uma, é uma grande... Esse ajuste passa por uma grande depuração no mercado, onde muitos investidores que não, não têm uma alta convicção voltam para suas estratégias principais que não são venture capital, assim como muitos uh, uh, uh, empreendedor, potencialmente empreendedores potenciais pensam duas vezes antes de ir para o mercado. E às vezes começam a pensar que uma carreira tradicional, num banco, numa consultoria, numa empresa, seja mais seguro, seja mais aderente ao seu perfil. Então, a conversa hoje, ela é, vamos dizer assim, a gente tem menos, menos oportunidades batendo na porta como a gente tinha, mas com uma qualidade significativamente superior. Então, os empreendedores hoje eles estão preocupados sim com a sustentabilidade do negócio. Eles entendem o refinancing risk da empresa. Eles entendem que eles vão precisar de ajuda. Eles começam a ver casos e mais casos de empresas que captaram centenas de milhões, trouxeram seu quadro de gente de 100 pessoas para 800 pessoas e tropeçaram. Então, eles respeitam mais. Uh, o fato de que precisa de experiência, precisa de conversa, precisa de, de, de gente mais sênior, precisa de uma boa conversa com o conselho, precisa de ajuda para construir um real business. Então, essa conversa ela é muito mais uh, sustentável. Ela é uma conversa que fomenta empresas mais duradouras. Então, uh, nós estamos convictos, uh, João, de que uh, o que a gente vai ter agora no Brasil, na América Latina como um todo, porque a IGA a partir do Pátria, pelo footprint do Pátria na América Latina como um todo, a gente começa a olhar de forma mais ativa ativos fora do Brasil. Nós somos muito concentrados no Brasil até o nosso fundo 3. A partir do fundo 4, a gente começa a olhar Brasil e América Latina. E uh, a gente tem convicção de que a gente vai entrar em empresas, não é valuations baratos, mas valuations adequados, com empreendedores absolutamente comprometidos, com uma clareza, com expertise naquilo que eles estão fazendo, se reunindo de gente sólida, empreendedores com um custo de oportunidade muito alto, onde eles poderiam estar em outros negócios menos arriscados, mas a convicção deles é tão alta que eles estão comprometidos com o projeto. E é esse perfil de empresa, esse perfil de empreendedor que a gente está buscando, que acho que a gente vai encontrar cada vez mais. Não, muito bacana. Acho que no, no final, o empreendedor também está olhando sob uma ótica de. Pô, eu vou largar uma carreira, eu vou vou fazer esse investimento numa, numa trajetória empreendedora, pô, qual que é a, qual que é o meu risco retorno aqui? né Então, não é muito diferente do nosso trabalho. né Então, acaba que é, eu, eu tenho visto também projetos melhores. Né? Não sei se a gente focou bastante aqui em empreendedor, mas também pô, é, projetos e planos de negócio muito mais sólidos. Né? Acho que é, a partir do momento que o empreendedor, quando toma a decisão de ir para uma uma carreira empreendedora é, tem um custo de oportunidade alto, ele tem que ter muita certeza do projeto, né? Então, como é que você tem visto isso, Borges? tem visto projetos melhores também, além de empreendedores também mais... Bom, o, o, o, o empreendedor, acho que a palavra resiliência dele é, é trabalhar muito, mas resiliente, trabalhar muito, tem um monte de empresa que você pode ganhar muito dinheiro, mas tem a paixão ou a convicção, acreditar muito naquilo. Então... É, é, você está numa indústria disruptiva, você está entrando no mercado novo com um produto novo. Às vezes, você não, não tem tanto... Você, é, é muito difícil você ter 100% de certeza. É aquele negócio, o, o cara é, é louco ou, ou é um gênio, né? Ele, tá, ele acredita naquilo ou não. Então, assim, é, é, existe uma margem de risco e de oportunidade. Aí. Então, esse, esses negócios, ele precisa acreditar muito, precisa ter convicção e falar, não, realmente eu vou... Fazer esse negócio mudar. É uma montanha-russa, a carreira empreendedora, né 10 notícias ruins uma boa, 10 notícias ruins uma boa. Então, é, é, é difícil viver isso. Então, assim, é, você falou, tem projetos melhores? Eu acho que tem projetos mais bem pensados e planejados. É, o processo está mais maturado mais bem preparado. Agora, se aquilo vai dar um retorno incrível ou se vai crescer muito, é a aposta que a gente faz. E por isso que é, investir no Venture Capital é interessante, porque ele faz, a gente monta um portfólio, e na hora que a gente monta o portfólio, vai ter os outliers, que vão dar um retorno absurdo, vai ter os fund returners que vão pagar já o fundo para a gente, mas vai ter algumas coisas que vão ficar no meio do caminho, tem os write-offs, né? que a indústria no Brasil, a gente não fala muito, mas tem write-off aqui também. Então, é, é, montar esse portfólio, Diversificar para um investidor é interessante, né? Porque a gente vê muito investidor, puta, ah, mas isso aí, toda semana aparece meia dúzia de menino aqui, eu vou investir, né? Eu, eu posso investir direto. Mas ele não, não, não faz isso com uma metodologia, montando esse portfólio e entendendo onde, dentro desse portfólio, onde estão as melhores oportunidades, reinvestindo e continuando o financiamento. Então, na sua pergunta, é, é, é difícil saber se, principalmente no estágio, se o projeto está muito melhor do que era antes, Sim. né? Sim. É, mas ele vem mais bem planejado, ele vem mais bem pensado, ele entende que esses estágios são importantes e, e, e entende essa maturação. A gente via no, no auge aí da, dessa segunda bolha, vamos chamar assim, empresas recebendo três, quatro aportes em um ano. Não, não deu tempo de maturar. A voltou para um racional de que as companhias que buscam capital precisam de capital, né? ou tem um plano para usar aquele capital, né? É, eu, eu, lá em 2000, a gente via muito pessoal, ah, não, eu captei 10 milhões de dólares, preciso gastar isso o mais rápido possível para captar 20, e preciso gastar esses 20 mais rápido possível para captar 40. Uhum. Não faz sentido, você está captando pela captação, não pela construir. tanto é que isso pelo menos acabou. Lá em 2000, quando o cara captava o dinheiro, ele dava uma festa. <risos> isso acabou, agora o pessoal investe em SEO, SM e tal, faz a empresa crescer mesmo. É, então, acho que é, é, existe esse ajuste, sim, tem essa consciência melhor. Legal, acho que a gente falou bastante de, da visão micro. Né? Então, é, a gente tende a formar um bom vintage em função de melhores empreendedores, empreendedores mais resilientes, projetos melhores, uma racionalização de pontos de entrada ou de valuation e de, e de, pô, de valorização do parceiro, né? de quem é o sócio que, a gente, que os empreendedores estão escolhendo, muito mais do que ir para um valuation maior. É, mas existe uma também uma influência macro. Né? Então, queria voltar também na, na, na, na pergunta 2 do título do painel. né? Porque agora e Brasil? Né? Então, começando pela Carol, depois a gente pode passar para o Pedro e para o Borges. É, como né, é, enxergar, como escolher os, os mercados resilientes, tão resilientes quanto os empreendedores necessários para a história de sucesso, para que não tenham, para que os portfólios não sofram tanto com variações econômicas ou mau humor de mercado. Boa. É, então vamos lá. Eu acho que eu vou trazer uma visão, provavelmente, que vai ser diferente da do Jorge e do Pedro, porque a gente é um fundo cross-border. Então a gente investe desde sempre muito. Em Estados Unidos e os nossos retornos, eles também absorveram parte dessa dinâmica. Então, quando eu olho o Vintage lá atrás dos primeiros fundos da valor, a gente investiu em Coinbase, a gente investiu em Udacity, Stone, que também foi um ótimo retorno para a gente. Então, a nossa tese ela já foi construída olhando essa arbitragem entre Estados Unidos, um pouco a Europa, e Brasil e América Latina. E isso é muito vantajoso, porque você consegue. Brincar com várias variáveis, desde a maturação do talento dentro de um mercado que você quer investir. Então, eu estou falando de educação nos Estados Unidos, ela opera diferente de educação no, no Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente olha e brinca com essa arbitragem. A gente também olha como que estão a, a qualidade dos investidores para investir naquele setor onde eles estão mais evoluídos ou não, quais são as tendências de tecnologia em que setores eles podem ser aplicados. Eu acho que também isso é crítico. Eu estou investindo em cripto, estou investindo em inteligência artificial, uma coisa é olhar a inteligência artificial no Brasil, outra coisa é olhar a inteligência artificial nos Estados Unidos. E por que eu trouxe esses pontos? Porque esses são os pontos mais críticos que você tem quando você está olhando investir como um venture capital. Você tem que olhar as tendências de tecnologia, o talento, o timing de investir naquele mercado... Então, quando a gente dá esse zoom alto como casa de investimento e como que a gente play no macro, essas são influências e, e, e aspectos que a gente tem, leva em consideração no momento do investimento e usando cada tipo de veículo. Então, acho que aqui é um... Quando você fala assim, por quê? Né? Por que Brasil? Ou por que agora? A gente olha essas variáveis e toma essas decisões. E quando você olha em geral, acho que aqui, independentemente da nossa tese, por que, que Brasil é tão... e América Latina, né? Eu acho que não Brasil, América Latina é tão interessante. Porque a gente olha, China, o mercado de venture capital tem as suas dinâmicas e deu uma segurada grande. Europa, você já não tem tantas ineficiências dentro daquele setor onde você tem essas oportunidades tão grandes. Estados Unidos, já é extremamente maturado e também já é um mercado desenvolvido. Então, quando você olha a dinâmica de Latam, ela tem esses elementos que estão muito próprios para a casa de VC entrar e trazer mais investidores gringos para cá quanto locais para investir no mercado nacional. Legal. Bom, pessoal, a gente acabou... acabando o tempo, mas vai ficar a resposta de vocês para uma próxima oportunidade. Acho que a Carol respondeu de uma forma super completa. E eu queria agradecer a todos.